O E-Social vai exigir que diversos setores da empresa se comuniquem de uma forma melhor. Porque uh, o E-Social não vai impactar somente o RH. Ele vai precisar de outros setores que também terão, uh, serão afetados com o E-Social. Como, por exemplo... O próprio RH, né, que é o, o que mais sofre impacto. Ah, o setor de TI, porque o sistema precisa se adequar com os layouts do E-Social. Todo banco de dados, dos funcionários, dos sócios, dos autônomos, vão precisar estar adequados para, uh, com o layout do E-Social, né, que foi criado pelo, pela Receita Federal. Uh, SST, que é o setor de saúde e segurança do trabalho. Uh, o setor jurídico também, porque se houver uh, alguns processos judiciais, uh, administrativos, de redução de alguma, uh, uh, como é que a gente chama... É, que a empresa entre na justiça para reclamar alguma alíquota que queira abatimento e ganhar esse tipo de situação assim então o jurídico também uh, será afetado e a contabilidade também é, então todos esses setores aqui necessitarão ter uma uh, uma comunicação melhor né Uh, terão, terão que unificar os documentos, a integração, a palavra é a integração que eu queria utilizar, que vai precisar funcionar de uma forma melhor como é hoje. Uh, inicialmente, o que eu queria trazer como sugestão do primeiro passo para que o E-Social seja implantado de forma eficaz na empresa de vocês, é... Uh, um grupo de estudos né, com uh, os setores participantes, né, os departamentos participantes influenciados, o CEO da empresa, os diretores, ou seja, a alta gestão. Por quê? Porque a comunicação entre os gestores e os líderes de cada setor, ele vai precisar, é, a comunicação entre os gestores com o RH é que vai precisar sofrer alguma, algumas modificações para que a empresa não seja penalizada né, e as multas são bem, bem significativas, bem preocupantes.